Bem, espera, mas não vais embora, não vou deixar o especialista ir-se embora sem te fazer também uma pergunta. Okay, Temos okay, que aproveitar okay, esta oportunidade, okay, não é? Okay, okay, muito bem. Olha, então, fala-se muito no digital, uhum. por outro lado também se fala muito que o tradicional é importante, especialmente no setor imobiliário, é e vai continuar a ser importante, não sei se concordas comigo. Totalmente. Se calhar estamos numa fase precisamente de transição, eu tenho notado muito que há procura de digital, do setor imobiliário, se calhar estão-se a perguntar, então, qual é aqui o balanceamento correto entre o tradicional e o digital e se calhar algumas pontes que podem existir que for, um fortalece o outro, em termos tanto tecnológicos como de comportamentais das próprias pessoas. Bem Vasco, acho que a pergunta resumida é o online e o offline, ou seja, qual é o equilíbrio entre os dois. Uhum. Na minha opinião, o equilíbrio tem que ser total. Tem que haver, de facto, um equilíbrio. Um equilíbrio que é um desequilíbrio, no fundo, não é? Porque às vezes estamos no offline, outras vezes estamos no online. O que não deve ser feito, na minha opinião, é estarmos só num dos lados. Estamos só no online ou só no offline. Isso é errado. Uh -huh. Portanto, se eu estou a pensar que o mercado imobiliário está todo na internet, isso é um erro. Se eu pensar que o mercado imobiliário está todo na rua, também está... Há exceções? Haverá algum Poderá tipo de produto todo... de exceção? Digamos que está todo na rua, de facto. O problema é que depois perdes a, a grande oportunidade de difundir tudo o que está na rua no online. Então hoje, com as tecnologias todas que temos aí, podemos perfeitamente fazer o nosso posicionamento e prospeção no offline, andando na rua, falando com as pessoas e ao mesmo tempo, porque temos smartphones, podemos programar um monte de coisas, estamos também presentes no canal online, no fundo as pessoas também estão no online, não é? Eu estou aqui, falo com pessoas e as pessoas têm o seu feed no Facebook e se me virem aqui no Facebook, eu sou capaz de estar nos dois sítios, estou capaz de estar na rua e estou capaz de estar também no online. E pode haver um investidor de outro país que compre online sem claro, sequer claro. ir ao imóvel, não é? Uh, embora aconteça. Mais difícil, mas é E nós, como enfim, especialistas, aconselhamos sempre que o imóvel seja visto. Uhum. Sempre que conheça bem, bem, bem uhum. a zona. O mercado imobiliário continua a ser um mercado muito local. Os imóveis são fitos, não saem do sítio. Vou estar um exemplo pois é ontem. verdade, onde tem rodas. Ontem, quando falávamos. Quando eu vi o teu post, foi assim que, que acabamos por perceber que estamos perto um do outro, via a tua maravilhosa praia, que é muito melhor que a minha e pensei, este flan está aqui ao meu lado e está com uma praia muito melhor que a minha e de facto eu não sabia onde é que ela era e no online parecia que estava ao lado, e não está. Hoje acabaste-me de dizer que tens que apanhar um barco, tens que não sei o quê e portanto ela é de facto maravilhosa, mas está longe. E isto quer dizer que no offline as coisas são diferentes do que estão online. Verdade. É preciso estar nos dois sítios e quem conseguir estar no equilíbrio dos dois sítios possivelmente vai ganhar o mercado. Muito é bem. Esta é a minha resposta. Obrigado. Obrigado, Obrigado. e boas férias, agora sim. Agora Muito sim. Boas férias. <risos>